Agradecer muito ao engenheiro Daniel Gomes e à sua equipa por nos ter contactado para vir apresentar o arquivo.pt uh, Muito obrigada. Uh, às vezes a academia tem destes momentos, acho que vão ver que é muito, muito, muito útil uh, e eu já estou a pensar em promover alguma investigação na faculdade agarrada à, à riqueza, que é o arquivo. PT. Portanto, mais uma vez muito obrigada, o professor Francisco Ricardo me gostava muito de estar aqui presente, mas como eu já expliquei, por razões de natureza familiar e pessoal não pode, um, e eu penso que é uma sessão informal, não é? Uh, e depois no final, enfim, o, o engenheiro Daniel Gomes vai marcar o ritmo da, da sessão. Mais uma vez muito obrigada e até já. É, obrigado pela apresentação, é um prazer estar aqui hoje. Um, só gostava de fazer aqui uma pequena, uma pequena correção, uma pequena afinação que é, uma vez que somos relativamente poucos, podem ser vocês a marcar o ritmo da apresentação. Ou seja, se vocês quiserem colocar alguma questão, por favor, não se digam, coloquem a questão, porque a pergunta de uma pessoa pode ser a pergunta da outra pessoa, e eu sou informático de formação, portanto, eu posso entrar aqui num caminho muito perigoso estar a falar de coisas que não vos interessam. Eu prefiro que vocês me ajudem a falar daquilo que vos interessa mais, ok? Portanto, o que me traz aqui hoje é o arquivo.pt, pt, foi um trabalho que eu fiz na sequência do meu, do meu doutoramento, já há algum tempo. Um, e a minha primeira pergunta que gostava de lhes lançar é quem é que já experimentou utilizar o arquivo pt? Ok, ótimo. Então ainda bem que eu cá vim hoje. Portanto, o serviço inovador ao seu dispor, está ao seu dispor agora, neste momento, está sempre a funcionar, 24 horas por dia, Portanto, quando quiserem, experimentem. Hum... Eu vou-vos tentar convencer a usá-lo muitas vezes. Hum... Gazeta de Lisboa. Foi o primeiro jornal de impresso português, iniciado em 1715. Foi suspensa em 1762, por ordem do Marquês Pombal. E, 300 anos depois, as suas publicações continuam acessíveis. Excelente. Do ponto de vista de comunicação, ciência da comunicação, ciência da informação. 300 anos depois, ainda conseguimos aceder à informação. Está a fazer imensos estudos. Diário Digital foi o primeiro jornal online, exclusivamente online, digo, uh, iniciado em 1999. Passado, desapareceu, em janeiro deste ano. Passado, apenas 17 anos, já não conseguimos aceder às publicações. 300 anos, 17 anos. Ora bem, a web tem substituído a imprensa, por várias razões. Um, as pessoas, antigamente, na era pré-web, escreviam diários, papel, agora escrevem blocos. Ou, pelo menos, cada vez mais pessoas escrevem blogs. As pessoas tiravam fotografias e imprimiam, hoje em dia põem galerias online. As pessoas escreviam livros, muitas pessoas hoje escrevem livros, são só publicados online. As notícias que descrevem os nossos dias, cada vez mais são publicadas exclusivamente online. E, no entanto, toda esta informação, passar relativamente pouco tempo, desaparece. Isto é um facto científico comprovado por vários estudos. 80% dos conteúdos que estão disponíveis hoje, daqui por um ano apenas, Vão ter desaparecido ou sido alterados por um conteúdo diferente. Portanto, nós nunca produzimos tanta informação, nunca a informação teve tão acessível e nunca desapareceu tão depressa. Portanto, é necessário criar hum, arquivos também para a web. Ou seja, da mesma maneira que também na altura da história da humanidade se chegou à conclusão que era importante preservar os livros, que era importante preservar os jornais, que era importante preservar outros meios de comunicação impressa, Atualmente, e já há alguns anos, chegou-se à conclusão que é necessário preservar a web também. E é neste sentido, e é neste contexto, que aparece o Arquivo.pt. Arquivo. Ora bem, o que é, que é o Arquivo.pt? É um serviço gratuito de preservação fornecido aos autores da web. Só preserva a informação de acesso público. Ou seja, informação que esteja em internet, informações que esteja atrás de logins, informação que esteja atrás de plataformas proprietárias, como por exemplo Facebook, não é informação de acesso público. Portanto, essa informação nós não guardamos. É informação de, de, de acesso uh, restrito. Respeita as restrições de recolha impostas. Isto é um protocolo muito simples que eu vou explicar a seguir, que se chama Robots.txt, que basicamente permite que os autores escrevam um pequenino fecheiro, muito simples, a dizer se querem que os robôs, eu já vou falar a seguir o que é que são os robôs, vão recolher o, o site e preservá-lo ou não eu vou falar mais à frente acerca disto mas o que eu quero que vocês retenham a partir daqui é que se um autor não quiser que o seu site ou a sua página seja preservada pode impor e mesmo depois se um, o autor não estiver satisfeito ou não quiser que o seu conteúdo seja preservado através do arquivo .pt, pode abdicar do serviço de preservação portanto é um serviço de preservação gratuito é um serviço que tem o objetivo de conceder aos autores da web o direito a ser lembrados e com qualquer outro direito as pessoas podem abdicar dele Para nós temos cerca de 3.900 milhões de fecheiros arquivados da web desde 1996. Isto é um número grande, engraçado, Vamos mostrar-nos apresentações. Mas melhor ainda é apresentar alguns exemplos de páginas arquivadas, páginas preservadas. Esta página foi criada na Universidade do Minho, no início dos anos 90. É conhecida por ser um, a primeira página da web portuguesa. E era capaz de fazer o resto da apresentação toda, só falar desta página. Mas, veja, vou só destacar aqui alguns aspectos. O mapa. O mapa está obsoleto. O mapa é histórico. Macau e Timor já não fazem parte de Portugal, do território português. Estes pontinhos, o que é que são? São os servidores web que existiam no país. Isto é um, dois, três, quatro, cinco, seis servidores web. Ok? E, portanto, a web portuguesa era isto. Seis servidores. E como é que nós acedíamos à informação nesta altura? Não havia Google, nem sequer havia Alta Vista. Bem, se calhar vocês também não o que é que é Alta Vista, mas é um, é um, era um, um serviço de apontadores. Portanto, nós íamos lá, tipo páginas amarelas. Íamos às páginas amarelas e conseguimos ver qual era o site os sites de determinado, determinado assunto. Havia coisas, haviam-se páginas que eram, por exemplo, a Europe On Page, EC On Page, European Community On Page, e World On Page. Para que é que isto servia? Nós íamos ao World HomePage e na World HomePage dizia em Portugal existem estes servidores web. Depois íamos aterrar nesta página e clicávamos num destes servidores e íamos ver qual eram os, os sites, os serviços que existiam lá na altura. Pronto, era assim que se acedia a informação. E acedia-se a informação web de, maneira ainda mais, de uma maneira ainda mais engraçada, que era eram impressos livros em papel, que era um tipo, este sim, mesmo as listas telefónicas, em que nós conseguíamos desfolhar o livro e ver se, qual eram os endereços que tinham as páginas que nos interessavam. Portanto, nós depois escrevíamos os endereços e víamos os conteúdos. Isto aqui não dá para ver, mas isto é o logotipo do SAT na altura. Ah, já agora, estas páginas estão disponíveis no arquivo.pt, portanto, vocês a qualquer altura podem ir ver, inclusive podem clicar nestes links e navegar nas páginas como elas eram no passado. Portanto, têm uma experiência de navegar... Máquina do tempo, basicamente. Não só veem a página, como conseguem navegar nos links dentro daqueles que estejam arquivados. Nós temos... Um, ou melhor, nós tocamos em eventos principalmente nacionais. Como, por exemplo, o resultado das eleições. Esta, esta foi a primeira página que foi criada, salvo erro, em colaboração com o ISCTE um, para cobrir digitalmente as eleições. Foram as eleições de 2002. Mas o que é que eles fizeram? Quando criaram a página, disponibilizaram também online dados relativos a eleições anteriores. Portanto, é informação histórica interessante. Mas também temos informação relativa a eventos internacionais. Ora bem, a Primavera Árabe, que aconteceu em 2011, portanto, a Revolução Egípcia, ficou conhecida por ser a primeira revolução baseada na web. O que é que isto quer dizer? O incitamento à revolução foi, de certa maneira, conduzido através de canais online, como a web. Enquanto a, enquanto a revolução decorreu, a maior parte da documentação foi uh, gerada online, através de páginas web, através de blogs. E o pós-revolução também foi, em grande parte, uh, documentado através de páginas web. A pergunta é: se nós não guardarmos as páginas web, como é que guardamos os artefactos originais que documentam esta revolução? Na pior das hipóteses, conseguimos guardar cópias. Que é uma coisa que hoje em dia pode parecer um bocadinho estranha, mas muita gente faz, que é, para preservar uma página web, imprime em papel. E depois, para preservar o papel, digitaliza. Isso é uma coisa um bocadinho estranha. Vocês estão a sair, mas se vocês lerem o... Eu não vou conseguir ser politicamente correto, desculpa. Se vocês lerem, lerem o decreto de lei que, que impõe que o, que o Diário da República passe a ser exclusivamente online, numa das linhas diz que uh, são impressos, são elaboradas, impressas, duas cópias para arquivo, em papel, portanto, é exclusivamente online, mas depois investem-se recursos a, a fazer versões impressas que não servem para nada, a não ser para ser uh, guardadas online. Desculpa, para ser guardadas em impresso. Portanto, é assim. Isto também não é assim nada de. De errado, não é? Quanto mais meios de preservação e quanto mais meios nós tivemos, maior é a probabilidade de preservarmos um determinado conteúdo. Mas seja como for, é paradoxal. Alguns conteúdos que nós temos são únicos no mundo. Como, por exemplo, nós temos a página mais antiga da biblioteca do Congresso. Um, e como é que nós temos esta informação? Bem, um, nós recolhemos informação do web para ser preservada, mas também fazemos uma espécie de arqueologia digital. Ou seja, ao longo do nosso projeto, ou do nosso serviço atualmente, nós recebemos conteúdos do passado que estavam a ser preservados por uh, diversas pessoas, por diversos autores, por diversas instituições. E descobrimos que, as uh, páginas tantas, foi publicado em 1995 um livro que se chamava O Novo Roteiro da Internet. Okay? Então o que é que era este livro? Uh, não tenho aqui nenhuma cópia, mas basicamente era um livro que explicava o que é que era a internet, que era uma tecnologia radicalmente nova, mas que era relativamente cara. Porque tinha que se comprar um modem, tinha que se pagar uma subscrição. Portanto, não era assim linear que as pessoas fossem logo ligar-se à net como hoje. Para ver o que, é que, o que é que se passa. Como faz a minha filha de 3 anos. Um, então, o livro foi publicado. Dizia que havia os IRCs, que eram canais de chat. Que existia o um e-mail, que era uma coisa espetacular. Que existia as páginas web. Mas, melhor do que falar, era demonstrar. Então, o autor teve uma ideia que eu considero genial. que foi? Pegou uma série de páginas da web e gravou-os num CD. Então as pessoas, quando compravam o livro, podiam pôr o CD no seu computador e verem que páginas ou que informação conseguiam aceder a este novo recurso que era a Internet, que era a Web. É engraçado ver que hoje em dia é o difícil de encontrar um leitor de CD para ler um CD. <risos> Bem, então nós obtivemos este, este CD. Não foi fácil, posso dizer. Uh, acabou por ser recolhido ou por ser obtido a partir de um, de um arquivo pessoal porque os órgãos oficiais na altura não o guardaram, não, pronto, na altura não, não se considerava ainda prioritário guardar os recursos digitais. Um, e então nós fazemos a conversão destes fecheiros num formato nosso, que depois integramos no arquivo e a informação torna-se assim então pesquisável. Ora bem, um, a nossa principal preocupação é guardar conteúdos uh, digitais, ou seja, informação que nasce logo, na web. E muitas vezes exclusivamente não. entanto, mesmo sem querer, nós guardamos muita informação impressa. Hoje em dia, já é normal haver uma série de serviços comerciais que hum, todos os dias mostram as capas dos jornais e nós podemos aceder a esta informação. Mas hum, há cerca... esta página é de 2001. Portanto, em 2001, quem fazia isto eram, eram indivíduos que achavam que era interessante. E então eram os seus blogs pessoais que eles tiravam fotografias às páginas de jornais e eles próprios apresentavam esta informação. E nós mesmo sem querer preservamos e preservamos uma série de informação impressa que, que se calhar os seus autores nunca pensaram que fosse ser preservada por um arquivo da web. O facto é que ela está lá é informação que é útil. pelo menos eu acredito que assim é. E nós guardamos documentos históricos mesmo da era pré-digital. Portanto, isto, isto estão aqui a ver é uma cópia do, da COS, Semana Republicana Anticlerical Independente de 1915, ok? E, portanto, estas, estas impressões foram digitalizadas, estão disponíveis na Biblioteca Nacional, mas ocorre aqui um fenómeno muito interessante, que é, o autor deste blog, que é o Almanac Republicano, republica, ou, ou redistribui, por assim dizer, a, a página, mas depois enriquece-a. Uma vez que é um historiador da, da, da República, dos programas da República, ele faz transcrições daqui e relaciona com outros conteúdos. Portanto, o conteúdo online é muito mais rico do que o conteúdo original. Porque foi enriquecido com as perspectivas e os estudos pós-publicação. Isto, eu penso que é bastante interessante e foi mais um resultado inesperado que nós descobrimos no arquivo arquivo.pt que eu espero que vocês encontrem muito mais resultados inesperados para nós, mas para isso, vou continuar a minha apresentação. Ora bem, então, como é que qualquer pessoa pode pesquisar informação arquivada? O método mais vulgarmente suportado pelos arquivos da web, como por exemplo o Internet Archive, quem é que conhece o Internet Archive? Ok, Internet Archive, Archive.org, espetacular, não digo mais nada. Uhum. Tem jogos de vídeo, tem livros, tem música, tem páginas web, tem tudo, em acesso aberto, tem acesso livre, espetacular. Começou por ser um arquivo da web, hoje em dia é um arquivo na web. E para mim, a falar no Internet Archive e no arquivo.pt devia ser um conteúdo obrigatório de qualquer curso de ciência da comunicação. <risos> Deixa aqui a minha, minha cheira. Bom, então, o que é que o Internet Archive Support e o que é que uma parte dos arquivos da web suportam? Já agora, existem muitos arquivos da web pelo mundo, existem mais de 80, uh, nós somos um deles. Portanto, o, que, o método de pesquisa que uma parte do suporte é, se nós soubermos o, o site uh, ou a página que nós estamos a pesquisar, escrevemos aqui, por exemplo, rtp.pt e temos aqui uma listagem de todas as versões que foram arquivadas a partir deste endereço. Quando vocês clicarem em qualquer uma destas versões, conseguem ver como é que era a página naquela data, ok? O que nos permite fazer viagens no tempo, como por exemplo, ver a página da RTP em 2014, a página da RTP em 2016, assim como as notícias que estavam em voga neste dia, no dia 3 de janeiro de 2006, podemos ver que houve aqui um acidente nos, nos Alpes, 4 mortes e 20 desaparecidos, não vou falar de futebol, uhum. está aqui o Nodi, Está aqui o José Malato, Acompanho Portugal no Coração, Desporto... De enfim, uma série de, de informação que vocês explicarem, conseguem ver depois os detalhes, e, portanto, é, acredito que pode ser bastante interessante. 2003, um caso também interessante, porque este layout do site é um bocado esquisito. Em vermelho, nunca me ver logo de dita RTP em vermelho. Então, o que diz cá em cima é, devido à quantidade de acessos, o formato do site foi temporariamente alterado. Portanto, eu não sei o que é que aconteceu, nesta altura, mas algo aconteceu que sobrecarregou o site da RTP. Um, pode ter sido algum evento, se calhar relacionado até com, com, com a guerra no Iraque, a primeira, um, e isto ficou guardado. O site da RTP 1929, o próprio layout da apresentação, nota-se que a web era algo que era algo, assim, de quase experimentalista, as regras básicas de comunicação e design e de usabilidade são uh, flexibilizadas aqui. Isto está assim tudo ao mundo, todas as fontes, todas as imagens, assim, uh, enfim. Um, e em aqui podemos ver então os rostos das pessoas. É engraçado que há aqui, uma, do meu ponto de vista de, de usabilidade, que é uma área que eu também trabalho, parece que há uma regressão. O site de 1999 é pior que o de 1998. Isto é uma coisa que costumo dizer a minha equipa, que é, novo não é melhor, <risos> novo é só diferente. Ok? Nós temos que testar para ver se é melhor ou não. Pronto, nós aqui podemos ver as fotografias das pessoas, como a Hermano José. Um, e e, e é, é engraçado este site. Se clicarem aqui nestes links, acho que isto são links, embora não estejam visíveis, também podem ver os sites das outras televisões. Uh, Bom, vocês ao clicarem em qualquer uma destas versões vão então para a nossa interface de reprodução de, de página. Portanto, temos aqui esta, esta barra que permite escavar, por assim dizer. Ou seja, se vocês estiverem à procura de uma determinada versão, de uma determinada página, podem ir escavando aqui ou ir comparando versões ao longo do tempo. E aqui em cima tem uma série de funções adicionais. Tem aqui a partilha, que hoje em dia é quase fundamental a quase, em todos os sites, no Facebook, o Twitter, o E-mail. Mas tem também uh, funções que nós identificámos como sendo importantes como o, o, o print screen de imagem completa, de página completa. Ou seja, se vocês tiverem a ver uma página ou qualquer coisa que vocês querem, carregarem print screen, o que você obtém é uma coisa deste género, ou seja, a página não está completa. Mas se tiverem a fazer um estudo ou tiverem a documentar alguma coisa, vocês provavelmente gostariam de ter uma imagem da página toda. Então temos aqui esta função que se chama uh, imprimir página completa, no original, que Permite que vocês descarreguem a página toda para guardarem para documentação própria, integração e trabalho, o que é que seja. Ah, depois, como eu disse, como existem vários arquivos no mundo, um utilizador pode navegar no nosso arquivo, link em link, e às páginas tantas se encontra um link quebrado. O facto de nós não o termos não quer dizer que outro arquivo não o tenha. Então nós temos esta função que permite pesquisar noutros arquivos. Ou seja, vocês se carregarem aqui, vão para um serviço externo, não é nosso, que pesquisem todos aqui os da web públicos, e que, um, se a página tiver sido preservada por alguém, vocês conseguem ainda mesmo encontrá-la, ok? Portanto, em vez de darmos um back sem -se saída, tipo, nós não temos, uh, ninguém tem, o que nós dizemos é, nós não temos, pode ser que alguém tenha, então vão procurar uh, a informação. Bom, mas existe aqui um grande problema com este método de pesquisa por URL. Se eu vos perguntar, portanto, o Festival da Eurovisão foi há pouco tempo, então eu vou-vos perguntar que um de vocês me diga o endereço completo de uma página que fala acerca dos resultados do Festival da Eurovisão. Tem que dizer o endereço completo. Completo, ponta a ponta. Tipo aqueles endereços grandes, com muitas letras e muitos números. Olha que segue, de cabeça. Não sou os únicos. Nunca encontrei ninguém que me respondesse isto. Ainda estou à espera que alguém... alguém... Ah, eu sei! Um, qual é que é o problema? Este é o problema de algo que aconteceu este fim de semana. Então vamos pensar algo que aconteceu há 10 anos. Eu quero ver os resultados do festival da Eurovisão de há 10 anos. Se eu não sei o endereço completo de algo que aconteceu este fim de semana, como é que eu vou saber o endereço de algo que aconteceu há 10 anos? Como é que eu vou conseguir aceder, como é que eu vou conseguir pesquisar esta informação? É muito difícil. Okay? Portanto, os utilizadores não sabem o endereço exato da página que continha a informação que necessitam. Porque as pessoas querem a informação. É? E, na melhor das hipóteses, guardamos fragmentos de informação, obtemos fragmentos de informação e depois vamos à procura de informação mais completa. Nós não guardamos endereços. Quem guarda endereços são os computadores e os arquivos da web. E o título da minha apresentação é um serviço inovador a seu dispor, ou ao vosso dispor, neste caso. Porquê que é inovador? É inovador porque nós, desde o primeiro dia, dissemos, nós vamos fazer melhor do que os outros arquivos da web um, todos. Então todos. Uh, quisemos e criámos uma espécie de Google para o passado. Ou seja, em vez de vocês terem que pesquisar por endereço, podem pesquisar, mas também podem pesquisar por termos. Portanto, vocês que se pesquisarem por rádio e televisão portuguesa, conseguem encontrar a página da rádio e televisão portuguesa, mas também páginas que falam acerca de rádio e televisão portuguesa. Ou qualquer outro assunto que vos interesse, como resultados do Festival da Canção de 1998 ou lá o que é que seja. Podem pesquisar e encontrar páginas que contenham os termos um, que contenham os termos uh, na altura, né? que foram publicados acerca deste assunto. É uma espécie do Google para o passado, porque hoje em dia, para algo de ser pesquisável, para algo de ser considerado pesquisável, tem que ter no mínimo uh, uma pesquisa semelhante ao Google. É, pomos um, um conjunto de palavras e tem que aparecer umas páginas relacionadas com aquelas palavras. Isto é o um mínimo qualquer coisa da internet que existe. Quer o admita, quer não admita. É isto, é o mínimo. Uh, pronto, quem tiver interesse, de, quiser saber como é que nós fizemos isto, nós temos imensas publicações científicas acerca disto, eu tirei um doutoramento nesta área, um colega meu tira um doutoramento mesmo sobre esta parte da pesquisa, portanto, o doutoramento dele foi como criar uma pesquisa textual sobre o arquivo arquivo.pt uh, e para utilizar aquilo que vocês têm disponível hoje, para criar aquilo que vocês têm disponível hoje, demorámos 10 anos. Okay? Normal, os outros arquivos ainda não têm, parece-me excelente, desta é a parte. Bom, então, nós também temos um, a pesquisa avançada. Os estudos de habilidade dizem que a pesquisa avançada só é usada normalmente em 5% dos casos, ok? Mas estes 5% podem ser muito importantes, não é? Então nós suportamos pesquisa avançada. O que é que a pesquisa avançada permite fazer? Nós tentamos que a nossa pesquisa avançada permite isso fazer o mesmo que a pesquisa avançada do Google permite, porque é isto que as pessoas... Tomam como uh, bitola. Então, primeiro pesquisar por palavras, não é como é normal, por frases, ou seja, aquela pesquisa com aspas, uh, por restrição de tempo, dentro de um determinado site e só de, e dentro de determinados fecheiros. Mas imaginar que vocês um, querem encontrar um relatório que escreveram, que publicaram no vosso site ou, ou no site da vossa faculdade, mas que entretanto o site de alguma maneira foi desativado. Vocês sabem que o é um relatório sabem mais ou menos o título, sabem que é um fecheiro PDF. Portanto, não vale a pena estar em procura. Em páginas que falam sobre um determinado assunto. Vocês procuram logo, só querem ver fecheiros PDF. Isto talvez pode-vos ajudar a encontrar informação que está assim mais escondida. O exemplo que encontrei, que, que eu trouxe aqui hoje, é pesquisar sobre 2001, que era um programa, chamava-se 2001, que era da autoria de Vasco Matos Trigo. Portanto, eu não quero saber páginas, eu não quero ter páginas que falam acerca de trigo, o cereal, quero páginas que falam acerca do Vasco, Matos de este que tenham esta, esta expressão. E antes de 1929. Porquê? Porque o programa de 2001 era acerca do futuro. Então eu queria saber, em 1929 o que é que as pessoas achavam que ia ser o futuro em 2001. Então eu consigo aqui ver. Portanto, isto é um programa do passado acerca do futuro, que entretanto é um programa do passado. Okay? Portanto, Está aqui... Eu tentei não pensar muito nisto, senão ainda me dava aqui a volta ao meu. Está <risos> <risos> tipo, com o regresso ao futuro. Mas pronto. É engraçado porque nós fomos ver este programa, conseguimos ver, Sim. ou os conteúdos desta página, conseguimos ver. Pensava-se que no futuro ia ser tudo mobile. Olha, e na realidade foi isto que aconteceu. Mas também se pensavam outras coisas que na realidade não aconteceram. Por exemplo, o mobile que nós temos hoje, não tem nada a ver com o mobile que se pensava que ia acontecer. O facto que nós temos computadores de bolso, super potentes, com ecrãs estáteis, foi algo que não se pensava que fosse acontecer. Ou pelo menos, não se falava amplamente. Ora bem, casos do uso. Antes de passar aqui esta fase, vou fazer aqui uma pausa para vocês colocarem algumas questões que tenham. sei é que é diz que eu falei. Vocês usam uh, dados estruturados? Se quer uma... Ok, dados estruturados. Isso depende do que é que nós consideramos dados estruturados. Nós não... já vou falar em NoSQL. Nós não usamos dados estruturados no sentido de bases de dados relacionais. Okay? fiz uma pergunta técnica que tenho que responder de uma forma técnica. Ou seja, aquelas bases de dados em que dá para fazer uma pesquisa do tipo quer todas as pessoas que chamam Manuel e que dá algum resultado nós não usamos esse tipo de tecnologia porque esse tipo de tecnologia não é aplicável para o volume de dados que nós temos okay? nós usamos tecnologias que são no SQL ou Big Data que se usa hoje em dia essa, essa terminologia um, agora o que nós fazemos é criamos índices que eu vou falar mais à frente um bocadinho acerca disso sim, ah. agora é mais, mais, mais, mais, mais, mais. Sim. É assim, as o schema.org o é só um formato para criar ontologias para isso, é preciso que as ontologias existam. nós não estamos a usar ontologias no nosso sistema de pesquisa. Mas, pela parte das vez, porque elas não existem. Porque as ontologias são específicas do mínimo. Vamos imaginar que nós queremos fazer um sistema qualquer para melhorar a pesquisa sobre conteúdos relacionados com ciência de informação, ou ciência da comunicação. É necessário que exista uma ontologia em português acerca de, acerca de ciência de informação. se não existe. Não se pode fazer nada. E... Isto é semantic web das ontologias é um tema interessante, mas nós não estamos a produzir ontologias em português. Portanto, elas existem e nós usamos de certeza. Eu é interessei porque isto está -se a se utilizar muito na criação dos leads snippets, não é? Sim. Uh, e que os próprios alunos uh, vão criando vão, vão também buscar informação uh, quando, quando lá está. E, uh, e comecei a. Uh, a, a, a frequentar o, o Skimowork, o site Skimowork, e aquilo já tem muitas, portanto, por exemplo, tem um, um, um, um site sobre canalizadores, e aquilo já tem uma ecologia para serviços, canalizador, Sim. Né? e também já tem para, para sites Sim. e para trabalhos criativos. Sim. Então, a minha pergunta era se vocês já começaram a levar para essas coisinhas do... Não. Okay. Mas, se quiser, pode criar, com base no coisa. Uma... <risos> <risos> Mais questões? Não? Ah, por... eu, eu, sim. Força. Eu não é nada técnico, não né? é? eram coisas que já disse ao princípio. Um, eu continuo a... Sem perceber... Um, uh, se gravam... Aquilo que conversámos antes. Gravam a pedido, arquivam a pedido dos próprios, ou... Uh, eu posso lhe pedir para gravar a partir de hoje o, o público online todo. Ok, então. O público deixa uh... que eu lhe peça para gravar. Eu, eu queria saber o, como é O público, é que... olha ver, o público. Deixa, já tudo. Deixa que a professora me peça. Ela pode não deixar é que nós gravemos, como eu vou falar mais é à isso, frente. É isso que eu queria saber. Isso. Como é que funciona? É eu vou falar mais acerca disso, mais ah, à frente tá vou bem. falar. Mas, mas posso agregar já que Vocês, qualquer um de vocês, pode sugerir sair de arquivo.pt barra sugerido, é um formulário, portanto qualquer um de vocês pode e deve sugerir sites do vosso interesse para serem preservados, ok? Podem ser sites vossos ou sites que vocês acham interessante, interessantes serem é preservados. É domínio público ou do explicório é princípio? Sejam públicos, claro. se não forem públicos claro. nós nem conseguimos Eu lá ir. Estente. E depois? Pronto, e depois nós incluímos este, estes sites nos nossos recolhos, das sugestões. No entanto, nós temos heurísticas automáticas que recolhem um, a informação uh, de forma automática. Eu vou falar mais à frente acerca ah, disto. Mas, basicamente, nós temos vários tipos de recolhos que correm de forma automática um, com base no .pt basicamente o que... Não, eu vou falar mais à frente. Como é mais fácil de explicar. Mas uh, a resposta curta é qualquer pessoa pode sugerir sites para serem arquivados e pedir para eles serem arquivados. Ok? Como é que isto é feito? Eu já, falo, já falo mais à frente. Outra pergunta Sim. que eu queria fazer, pode ser confirmas -se, é fim, mas à solução que pode meter no meio, é, é a questão da autenticidade Uhum. Um, um, nós hoje somos todos muito desconfiados Não há coisa mais fácil assim, de alterar Do que pode né? Portanto, há Quer dizer, nós confiamos Que o equipo.pt Não altera os conteúdos Pode confiar Agora a questão é Se os conteúdos são autênticos originalmente Isso nós já não sabemos Nós é. basicamente preservamos a web tal como ela é na medida do possível Com os seus virtudes e os seus problemas Portanto, se eu web tem conteúdos que são plagiados, por exemplo, não só há ah, que claro. nós guardamos tal, tal não como eles são. Agora, há aqui, essa pergunta, eu não tenho resposta, porque é uma questão muito complicada que os arquivistas e a sociedade em geral não pensam ainda bem nisto, que é, isto é um documento, ok? Somos é o nosso conceito de documento. A gente este documento, for preciso, e este documento é autenticado que é assim. Portanto, as pessoas no futuro vão ver este documento assim, viu? Uma página web não é assim, porque a interpretação da informação não é direta. Não é? Eu neste momento tenho os meus olhos, tenho a luz, não é? eu vejo a luz, reflete aqui e eu consigo ver a informação, não tenho nenhum intermediário. Uma página web nunca é assim. Temos código computador, temos dispositivo. dispositivos hum. e depois tem a, a, a, a, temos nós. Isto é assim, é a realidade. Mas por exemplo, eu, eu posso ter uma página com aqueles vermelhos da RTP, Sim. Um, e consoante os dispositivos onde os vejo, pode ser mais vermelho, menos vermelho Sem ou menos. Sem dúvida. É? E portanto, quem faz a investigação também tem que ter em atenção essa certa, uh, reflexão sobre, sobre isso. Exatamente. É exatamente isso. Portanto, os investigadores têm que ter consciência de como é que os conteúdos são gerados e quais são os novos desafios. Tem que ter esse conhecimento para depois é poder ter tirar as conclusões da parte da análise. As boas notícias são que nós damos informação a certeza disso. Okay. <risos>